Parabéns à Fértil pelo décimo aniversário. É um orgulho ter feito parte desta família. E desde já agradecer pela oportunidade dada na altura, pois foi a minha primeira experiência profissional no mundo do teatro. Para ti, Rui, tiveste sempre para ajudar e boas dicas. Agradeço a implicação e de ter acreditado em mim. Para ti, Neuza, contigo no palco, tudo se tornava mais fácil. Agradeço pelo apoio e pelo teu profissionalismo. A fértil desejo o maior sucesso do mundo, pois vocês merecem. Merecem porque, de facto, vocês são pessoas humildes e trabalhadores. Obrigado e muitos parabéns.